Da, da, da, da. Da, da, da, da, que isso, pegaram minha MF Ainda vamos fazer um combo, combo de Diana e MF Ai, não vou jogar de LeBlanc aqui, né? Parece bom, parece ruim também Vou testar isso daqui Vou testar isso com a build da Sabrinoca Vou fazer ímpeto cósmico cedo o time deles é o ombo Combo. Diana, MF e Mumu. Falta o quê no top? <risos> Vou jogar side só. Ah não, Stacy, por que você não tá de guardião? Acho que não usa na zona, né? Nossa, mas se não usa, deveria usar. Porque, pelo amor de Deus, pegar a runa de aumentar a cura e shield na zona late game já é roubado. Imagina com aquela runa. Tá maluco. Ah. Corre, corre, erramos. Estão exatamente. Será que ela pegou W ou ela pegou aí para pular na minha cabeça? Yeah. Devolveu um Thunderlord. Mas que trapaceio você é. tava perigoso ali Como é que pega isso? Nossa senhora É muito falso Essa boneca Bom, vamos deixar o Wave aqui assim Ela não pode farmar dando auto-ataque Ela pode farmar dando o que? Mas sempre que ela der não o que? Ela vai batendo os Minions também ou não, ela acabou de dar um Q só no mínimo que ela queria farmar. Completamente refutado. Errado. Com todo prazer. Boa! Seu medo me abre, de... Não fé, não. Vai <coughs> é melhor jogar pro bot. Tá aí gente, cuidado Sim, comeu o menino que quebrou o tempo. Sabia que a ult do W até o nível 11 dá menos dano do que o próprio W? Vou pegar apanhando. Mais uma vez. Stace. Observe atentamente. Quero sair daqui, mano Cara, Stacy roubou minha kill, mano Ladra, bandida, era muito importante essa kill Eu não pude... Que isso? Eu não pude base porque eu não fechei meu item ainda Mano, não um pode dar a win sem pensar. Ela tinha zero informação. Ela, a, na verdade ela tinha informação. Ela sabia que o Lissin tinha acabado de matar a top. É muita loucura dar um win assim do nada. <sarregos> Cara, tem uma múmia aqui. As aparências enganam. O boneco teve um derrame, vocês viram? Morri, <risos> gente. Agora eu fiquei com Deus. Agora trollei, agora trollei. Eu tentei voltar. Acho que foi bom não ter voltado. Tava de uma killzinha pras as 10 stacks. Vai tentar roubar isso aqui. Se eu faço o vocês acham que eu faço Banshee Ou o Ímpeto Cósmico? Banshee é muito gostoso nesse jogo. Tudo isso de uma ilusão. Meu Deus. Ah. Meu Deus. <risos> Stacy, cura a gente, Stacy. Ela lutou <coughs> parada no mesmo lugar ali, né? Só pra ter certeza. Alguma vez ele disse: Roubado. Me cura, Stacy. A múmia! Ah cara, a stence é muito KS. Não tem como. Não voltou na última? Oh meu Deus. Está certa disso? O inimigo está dominando. Aí ah, está, cara. Nossa senhora, cara. Perdendo visão da boneca. Para onde vamos? agradável. Uma luta tão significante Tem fome por mais. <risos> Ah, disse mentira. Cuidado. Hora de dar as Ai, quase. Não foi intencional, tá? Eu não tentei dar predict. Seria eu... uma feliz coincidência. Ai, ai, ai! Vambora, Stays. Acabou minha mana. Não estamos indo pro lado errado. Sua equipe destruiu o torre. Um Nossa, esteis coitada Isso acabou. É triste. Ai, um, é primeiro, é salve Stacy. Ficou <coughs> muito bem. O Licin, amo Licin do meu time.